E aí, pessoal, quem está falando aqui é Gomex, do livro Docker para Desenvolvedores. Eu tenho uma novidade hoje para você. É... A notícia é, vamos traduzir o livro para inglês. Tá? Então, muita, muitas pessoas me perguntavam por que eu, eu escrevi em português, porque o meu foco era para o público local. Mas sempre tinha essa demanda, por que não escrever em inglês? Por que não traduzir para as outras pessoas e de receber é, colaboração do mundo todo? Tá? Então, graças a Instruct, que entrou como patrocinadora do livro, a gente vai traduzir o livro para inglês. Tá? Então, para quem não conhece, a Instruct é uma empresa de, de consultoria de... de de infraestrutura no Brasil, a referência em GitLab, referência em Puppet e afins. Tal. Se você não conhece a Struct, entra no site e conhece a galera. Então, queria agradecer muito a Struct e todo mundo que está colaborando com a campanha e tal. Quem não participou ainda, participa. O link vai estar tá aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, hein?